Justin Bieber no Brasil, o cara tá arrebentando aí, lotando vários shows, fazendo a galera dormir na fila por causa dele Ou outras pessoas perderem o lugar na fila por causa dele, ou outras pessoas nem sabem mais onde fica uma fila É que se a gente ficar na grade, ele às vezes toca na mão E nesse vídeo não importa se você é fã do Justin Bieber ou não O que importa é o inglês, o que importa é que nós podemos sim aprender um pouquinho de inglês com algumas quotes do Justin Bieber mas afinal de contas, o que são quotes? Não sei. Então eu já peço encarecidamente a sua inscrição, inscreva-se nesse canal e não se esquece de apertar o Belzinho. Olha o Belzinho aqui, ele é seu amigo, é ele quem vai te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo. Vai no Belzinho que é da gente boa, garoto. Quotes significam citações, frases famosas, frases de efeito. Você com certeza já ouviu essa frase do milkshake... Shakespeare não, do Shakespeare. To be or not to be. That's the question. Pois é, isso é uma quote. Ou então, a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Isso também é uma quote. A vingança nunca é plena, mata a alma e é envenena. Separei aqui três quotes do Justin Bieber. Aí vão elas. I'm happy with the man I'm becoming. I'm happy with the man I'm becoming. Ou seja, eu estou feliz com o homem que eu estou eu estou me tornando, olha que beleza. Temos aí becoming, que vem do verbo become, que significa se tornar. E a frase está no present continuous. I'm becoming. Né? Já falei um pouco sobre present continuous em um vídeo que eu fiz sobre o inglês do Luba. Vai lá depois, clica aqui no card e assiste. Próxima quote é... My mind is always racing. My mind is always racing que significa minha mente está sempre correndo, ou minha mente está sempre funcionando, uma loucura, sabe, maquinando as coisas. É, é nesse sentido, né, pensando em algo. E always é o adverbo de frequência sempre, né, e mind significa mente. E a terceira é, I'm crazy, I'm nuts, just the way my brain works, I'm not normal, I think differently. Então vamos lá de novo. Ó. I'm crazy, I'm nuts. Just the way my brain works. I'm not normal. I think differently. Que significa? Eu sou louco, eu sou maluco. E é apenas dessa forma que meu cérebro funciona. Eu não sou normal. Eu penso diferente. Nossa! Nuts significa nós. Certo? Nós, aquele negócio lá, é fruta, grão, o que, que que é nós? você é burro? Agora, o mais engraçado é que essa palavra também se equivale à palavra crazy, que significa louco, maluco. Tanto é que você pode chegar pra uma pessoa e falar assim, are you nuts? Tipo, você tá louco? Você tá maluco? Tipo, are you nuts? Tem até uma Macaulay Calkin, acho que num clipe do Michael Jackson. Eat this! Just the way, just the way, tem um significado do tipo apenas ou só, algo do tipo. E brain, pelo amor de Deus, não vai me confundir com mind, ok? Brain é cérebro e mind é mente, ok? É o, é o que pensa, que é o negócio que que pensa. É mind, mente e brain, cérebro, ok? Falando em mente, cérebro, brain, mind, Jesus, cuidado, hein, cara. Ó, ó, consciência aí na sua mente para não fazer besteira aqui no Brasil, hein, cara. Cuidado com quem você dorme e cuidado com os muros que você passa, hein. Okay. Deixe um comentário aqui embaixo para mim se você entendeu ou se por acaso você ficou com alguma dúvida Coloca aqui embaixo, vamos conversar, eu quero interagir com você Quero saber o que você tá achando do canal, o que você, o que você tá achando desses vídeos Se quiser um contato mais íntimo comigo, me adicione no Instagram, a Junior Silveira Oficial Manda lá uma mensagem para mim, vai, manda lá uma mensagem, vamos trocar uma ideia eu procuro responder todo mundo que entra em contato comigo, alright? Mas enquanto o próximo vídeo não chega, por que, que você não assiste a esse vídeo aqui? Tá muito legal. Ou então, sugiro outro, assiste esse aqui também. Vai na minha que que você vai gostar. Daqui a pouco eu tô de volta com mais um vídeo com uma dica de inglês, com entretenimento que cai como uma luva pra você. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye.